Salve, salve pessoal, aqui é o Ferrez em Construção, hoje nós vamos entrevistar Leandro na voz, certo? Que é o Leandro Nós por Nós, certo? Do canal, pesado, ele vai estar aqui na voz, no comando, junto comigo, falando de ideologia, de movimento punk, de um monte de coisa pesada, e aí Leandro? Salve Ferrez, como tá, agradeço aí o convite, essa oportunidade de mostrar para as pessoas um pouco dessa cultura, desse universo que é o punk, né cara? Sim. Então, a gente eu faço parte do cenário punk desde 2000, conheci a cultura punk em 2000 e desde lá eu não parei mais, né? Então, a gente veio aperfeiçoando essas ideias desde esse começo aí e até hoje a gente não para, sempre tá aprendendo com essa cultura aí, né? Porra, da hora, mano. E você é da onde, mano? Eu sou da Vila Livieiro, é, pra quem não conhece, perto do zoológico ali, Parque Sim. Bristol é, Jardim Maristela. E eu nascido em uma quebrada, uma quebradinha ali, né? Nascido e criado na quebrada, pai metalúrgico, a mãe auxiliar de limpeza, e criado na, na, na quebrada mesmo, na favela, onde tudo acontecia, né, num beco. Moro numa casa de alvenaria que antes era de, de madeirite, e acontecia de tudo. O beco, venda de droga, assassinato, e aí eu jovem ali né, no meio desse aí, desse furacão.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 Era, era muito louco né o anarcopunk, que os anarco caras... Né? E a diferença do punk para o anarcopunk? Eu queria que você desse uma... Olha, é, a minha visão é que todos os punks são iguais. Né? Todos os punks são iguais. Mas o anarcopunk traz ali uma linguagem mais politizada, mais voltada a estar em contato com o anarquismo. Né? Então o anarcopunk trouxe essa linguagem mais anarquista, mais de autogestão e também outros temas, né? Inclusive, o movimento anarcopunk, como você falou, foi um dos primeiros movimentos culturais e contraculturais a trazer esse debate racial de gênero Sim. na quebrada. Na quebrada. Na quebrada. Isso. Olha só a, a, a quebra de valores dentro de um lugar que sempre é. foi moralista. Sim. A quebrada sempre foi moralista. A gente é. acha que não, mas a quebrada é pobre, é. está em um local é, ali de precariedade, mas as pessoas são moralistas. Sim. Né? Então nos anos 90, onde os homossexuais eram perseguidos e assassinados. É, né? é, você é. falar que era um homossexual na quebrada, você, é, os pés de pato, os tisseiros te matavam. Matava. Simplesmente é. te matavam. É. E o anarcopunk trouxe esse debate para dentro da quebrada. Né? Então o punk, ele tem essa sua parte política, mas o anarcopunk é a vertente mais radical da coisa. Ah, é a vertente mais Mas, radical. Não, então eu entrei logo no mais radical. Você pegou a parte mais que Porra, trouxe e questionamentos pesados, debates pesados ali. É. Feminismo, veganismo, né? Sim, veganismo. A veganismo. maioria dos caras que andavam era veganismo também. A maioria Tinha, dos caras é, faziam é, é. manifestações contra a exploração animal. Sim. Então o Redson é. naquela época, também já defendia Sim. a questão animal, a questão da natureza, é. que, Sim. que verde não devaste, Exato. que ninguém entendia por que ele defendia isso, né, Exato. naquela época. E é uma linguagem moderna, hoje em dia. Naquela Sim. época, tem, tem pessoas que acham que esse debate de ecologia dentro do punk, é, anarquismo, é uma coisa moderna, né? mas é uma coisa de vanguarda. Ele vem lá de trás. E na, inclusive no, no punk europeu, né? No berço do punk europeu ali já se debatia essas questões, já. né? Que é os e, Stray Edge, né? Isso, o Stray Edge é, uma, é uma, uma vertente do punk que hoje eu vejo que está um pouco fora do punk. Sim. Eles criaram uma identidade própria. Né? Sim. Porque o, o Stray Edge não é aquele cara mais de moicano, de, de jaqueta de rebite, com patch... É aquele cara que tá com consciência política que, que focou nessa parte de não uso de drogas, de não consumo do álcool, é. e no veganismo ou vegetarianismo, né? Sim. Enfim, tem, outro, tem muitas questões políticas dentro do Estreage, mas eu vejo o Estreage hoje como uma, uma coisa ali com identidade própria. Claro, sim. tem su, seu pé no punk ali, tem pessoas que, que são punks dentro do Estreage, mas o Estreage criou uma outra uh, roupagem uma aqui outra dentro roupagem. de São Paulo. Agora, é. sim. Eu fico pensando, cara, se há 30 anos atrás os caras debatiam a questão da natureza e é atual hoje, o que, que será que os caras estão debatendo hoje que vai ser atual daqui a 30 anos? Você entendeu? Tá Vamos lá. Cara, é, a, o, o punk hoje ele traz questões é, introspectivas, né? Então eu vejo é, bandas punks falando sobre problemas psicológicos, cuidar, autocuidado, eu vejo pessoas falando sobre é, o caso de, da, da mente humana está exposta a esse esse sistema que a gente vive, né? Trabalhar 12 horas, não ter folga, consumir televisão, consumir bebida alcoólica, consumir cigarro, drogas, outdoors te bombardeando o tempo todo. Então Caramba. o punk ele já ele já, pre, já previu, já previa isso antes, né? Sim. O punk pre, ele prevê também uma uma distopia. Sim. O mundo se destruindo ali por conta do capital, por conta do consumo desenfreado, por conta ali da, da, do ego do ser humano, né? Sim. Então o punk também é um pouco de psicologia. Ele trata um é... pouco dessas questões introspectivas, né? E, e aí parece, assim, parece que a gente que já curtiu curti isso lá atrás... Parece que a gente tá só vendo e falando, mano, mas isso não é novidade pra mim. Sim. Sabe, E os caras, não, mas vai ter a pandemia, vai estar não sei o que, não, mas... O Tipo, já... você tá meio preparado pro caos, tá ligado? Sim, a gente já tá tipo, pronto pra guerra, cara. É, eu ligava pro é. João Gordo e falava, e aí ele. e aí, mano, agora que os caras vão gelar tá ligado? Ah. Agora vai ter esse negócio de pandemia, todo mundo vai gelar. Porque era uma coisa que nós já trazia do caos, sim. né? De, de que vai tudo contaminar, de que as pessoas vão... Um, vai vir um vírus mortal. Já, já era falado tudo isso nas letras, né, mano? Vírus 27. Então... Sim, Olha o nome sim. das bandas, né? Ah. As bandas já... <risos> Até o nome da... Cólera, ah, tá ligado? A gente laranja. É. ou Cólera, né, cólera? mano? O carcas tipo... Ah. É, tem, aí, assim, que, é mais, que é mais death metal, sim, né, mas sim. também se enquadra como prelúdio, assim, das Prelude coisas, Prelúdio né? da catástrofe, tem uma tem banda da, da Bélgica chamada Pandem Pandemia. Pandemia, né? Pandemia, ah, já é. nos anos 80, né? É, não, o, o João Gordo, acho que tinha um disco chamado Pandemônio. Pandemônio, é, né? tá Essa banda é, se é sensacional, é. É, então, então, assim, se você for ver, já tinha uma questão aí de, de debater... Assim como a gente vê esses filmes da Marvel, que eu tô assistindo falar falo, eu já li há 20 anos atrás, a mesma história, tá ligado? Já vi esse mesmo vilão, esse mesmo herói, a mesma narrativa. A gente também já tava acostumado com esse caos, né? Agora, Exato. assim, como você vai escutar esse tipo de música? Como você se deparou com esse tipo de música? Você teve um amigo que te levou? Porque no meu caso foi a escola que falou, vai lá, tem uns caras ali inteligentes. E aí eu entrei com os caras e os caras foram me apresentando. No seu caso, tem... É, algum amigo, assim, que, que te levou pra essa música? Ele falou, ó, oh, escuta isso aqui e tal? Sim, cara, foi também... Assim, a minha, a, a minha vinda pro punk foi tudo por acidente. Eu não escrevi nada, não planejei nada, né? Eu conheci a música punk através de um primo meu. Eu fui passar as férias dele com, na casa dele em São Bernardo, né? Jardim Orquídeas. Ele era roqueiro, ele curtia Iron Maiden, Nirvana, essas coisas. Só que ele tinha CDs da, do Ramones, The Clash e Sex Pistols, né? E eu já ouvia rap antes do punk. Eu já ouvia espaço rap, já ouvia racionais, por causa Sim. da quebrada mesmo, né? O pessoal encostava os golzinhos lá, Homem na Estrada, essas fitas. Pra mim, a música era aquilo ali. E depois, quando eu fui pra casa desse meu primo, eu tomei um choque, velho. Porque eu vi é, ali aquela, aquela música estranha, né? Pô, que porra de música é essa estranha, velho? Não entendo nada, não sei é. o que o cara tá falando, mas me deu um estalo, né? Aí eu pedi pra ele, eu gravo essas fitas aqui pra mim, velho? Beleza, ele gravou as fitas, eu ouvi pra caramba. Aí eu passei a procurar esse nome punk, velho. Puro um acidente mesmo. E no meu ah, bairro que tinha. Louco. É muito louco, velho. É. É, e no meu bairro tinha o sebo do Carlinhos. Era um sebo que vendia livro usado, né, ali, né? E lá tinha o livro do Silvio Essinger, Punk, Anarquia Global e a Cena Brasileira. Foi aí que abriu a caixa de Pandora, velho. Porque foi é. através de um livro também. Que eu conheci o movimento, cara. E quantos anos você tinha? Eu tava com 17 para 18 anos. Caramba, né? que louco, mano. No começo dos anos 2000, é, né? É. E não, não tinha perspectiva de nada, desempregado, né? É, desenhando ali, eu desenhava também, né? Ia, Coisa devagar, minha é coisa de vagabundo, mãe, coisa de vagabundo Sim, bem, né, né? Parece que abriu é. um portal, né? Abriu, cara. Parece é. que ali tinha um portal pra você, que, a, que os caras foram de... Hoje em dia chama de gatilho, cuidado, Sim. gatilho. Gatilho, gatilho. Né? Então, é. uma entrevista dessa, onde um moleque pode estar tá vendo e falar, cara, isso aí tem a ver comigo, Sim. né? Eu vou nessa reta aí, né? Porque eu, quando eu comecei no movimento hip-hop, os caras falavam, mano, você não tem a ver com rap, mano. Os bagulho que você tá falando não tem nada a ver, mano. Nós quer usar o bagulho da Nike mesmo, da Adidas. Você tá falando de, de fazer uma marca. Vai pra porra, eu vou fazer uma marca com o meu nome. Sai fora. E eu já falava... Mas é que eu trouxe essa cultura do movimento punk, né, mano? Sim. E assim, tanto que demorou 20 anos... Eu conto essa história para os caras. a gente estar tá no Carral, E aí tá o Criolo lá, junto com o MC, e falar... Mano, nós entendemos o que você fez, mano. Tá ligado? Mas até então os caras não entendiam o que, eu, o que eu tava fazendo. Os caras falaram, mas cara é louco. O cara quer vender uma marca do Capão, com o nome do Capão, sabe?" Que viagem! Mas era a autogestão que a gente pegou do movimento punk, tá ligado? Sim. E que eu entendo que os caras do rap, como é uma cultura muito americanizada, blá blá blá, é, a nossa cultura vem mais da Inglaterra, mas o punk ele é muito adaptado no Brasil, né, mano? Sim. Os caras trazem uma vestimenta, que é o jeans rasgado, não vem aquele bagulho de rebite americano com jaco de couro só. não. É. né? Vem um bagulho mesmo dos jeans, sim. aí misturou com a cultura nordestina, né, mano? Que muitos punks eram nordestinos, muitos punks eram mineiros também, de Minas Gerais, né? Sim, Foi, sim. Pegou forte lá também. Não é só o death metal que pega não, em não. Minas Gerais aí, fudendo. Então, aí eu, eu senti meio que tem essa fusão maior... E o hip-hop, até depois, ele começou a se encontrar mais. Mas hoje eu vejo vertentes do funk com a cara mais brasileira. Sim. Sabe assim? Eu vejo... Ou eu vejo uns caras do rap lá fora, que nem o Vandal lá de, de, de, de Salvador, lá Salvador, da Bahia. Sim. Eu vejo o Vandal, por exemplo, ele muito brasileiro. Porque ele já é aquele boné meio do Paraguai, ele no meio das barracas, sabe? E, e a estética sempre me, me incomodou, mano, a estética do rap também. Eu falava, mano, é, o cara vai tá andar todo de lacoste, mano. Não é, combina, tá ligado? O cara na favela, tipo, uh -huh. é, é louco, né, mano? É, é muito louco. É, o punk brasileiro, ele tem uma característica muito própria, cara. Que a gente conseguiu fazer muito com nada. A gente é. tirou a água de pedra, velho. Porque é. você pega o começo do punk aqui no Brasil, sim. em plena ditadura militar. Bandas como Restos de Nada, Inocentes, é. né? Então, os caras gravarem discos com aquela linguagem naquela época é. e não serem presos, mortos e torturados, são, são heróis, cara. É. Eu considero meus heróis, porque... É. É um feito heróico que não é mostrado, né? Sim. É. Você chegou a pegar a loja do Fábio, peguei, do Olho Seco, na peguei, galeria? eu porra. ia pra lá. É, você ia? Eu ia pra lá, comprava disco, comprava CD lá dele, né? E os Bottoms e tal. Sim. E foi um professor também, cara. É, né? O Fábio foi o primeiro cara a trocar carta com o pessoal da, da Finlândia. É, né? Ele trouxe as bandas finlandesas Sim. pra cá. Ele foi um dos responsáveis por trazer essa, essa paixão... Que os brasileiros têm por banda finlandesa. Sim, né? tem uma paixão. Cara. E os finlandeses também são apaixonados por bandas brasileiras. É, né? né? Isso é louco, né, cara? Ah. Porque o primeiro contato que eu tive também com as bandas punk foi finlandesas sim, também. Sim, sim. Né? E aí você pega o Ratus e tal, e não vai pegar a banda americana. Você acha boba a banda, banda americana. Sim, sim. Não é suja o suficiente. Não. Tá ligado? Não. Que nem o Ratus, eu <risos> é, teve de cada tal, sim. que é sujo, que você olha e fala, mano, a capa eu mal enxergo. Sim. Tá ligado? E essa estética, ela pegou na periferia, né, velho? Pegou véio? na periferia. Isso, isso misturou com picho, porque muito punk também era pichador, era pichador. né? Então, tipo, vamos lá, 30 anos atrás, a periferia estava escutando punk finlandês de protesto, tá ligado? Misturado com picho, tentando cortar as roupas pra fazer a roupa própria. Olha que viagem, né, velho? E isso aí surge todo o universo, cara. Por isso que eu falo que o punk é um universo. Você pega ali estética, literatura... É. o seu próprio visual, Sim. o que essas minas hoje em dia descoladas fazem aí na passarela, aí os punk já faziam. Já. Né? E o problema disso é que o, o punk não ganhou nada de é, ninguém. É, não ganhou nada de ninguém. A elite foi lá e... Todo mundo sugou tudo. Sugou. É, né? é. Então você vê a boutique e... na, na Rua Augusta lá com uma jaqueta feita é, por uma, uma é. mina de classe média eu, alta ali. Né? E eu vou te dizer mais, cara. Bandas como o Ira, que beberam da cultura punk e era classe média, Titãs... Ganharam dinheiro. Ganharam grana. Tá ligado? No, sem querer discriminar os caras sim, nada, sim. mas ganharam grana ganharam pra caralho. Grana. Ah, a Legião Urbana, sim. essas bandas todas, Capital Inicial, tudo veio no, na vertente punk também. Sim. Mas mais ali o Titãs, o Ira, tal, tal. Uhum. E aí beberam da fonte e, mano, nunca foi nada devolvido pras bandas punk. Né, não, as não. Bandas, as bandas que originou o bagulho... Não. Os caras estão tá trabalhando até hoje. O vocalista inocente está trabalhando até hoje em rádio. Sim, tudo, sim. Para poder né, se manter é, e tal, né, mano? É, um dos grandes problemas é que o punk não é né sim. Ele não consegue. O cara que é punk ele tem que trabalhar de professor, tem que trabalhar de CLT, é. tem que fazer outros trampos por fora, é. porque o punk não te dá a subsistência necessária para você viver daquilo ali e produzir sua arte full time. né Mas também não tem uma coisa que o hip hop também errou muito, o hip hop de protesto, que é também... Dizer que não vale, que não é certo cobrar, sabe? Porque eu também comprei isso no rap também um tempo. O cara, ah, mano, eu vou no show do facção. É, mas 20 real tá caro, tá ligado? É, mas tem 10 bandas lá, irmão, não, mas eu não pago 20 real entendeu? Não tem um negócio também assim de que a gente, sem querer, uma parte, não a gente, né? Mas uhum. uma parte do hip hop, sem querer, pregou quase uma miséria, assim. Sim. Sem querer, o que é tudo nosso, então uhum. eu não pago, tá ligado? Eu né? sim. Eu vou subir no palco. Eu vou estar. Mano, quantos mano, eu conheci que até no palco subia? Nos meus shows mesmo, quando eu, eu tinha banda, os caras falaram, oh, mas eu não vou subir. Não, você vai subir no palco, você não é da minha banda, cara, você é louco. Não. Mas era cultura, né? Sim. De subir junto, de... Sim, tá sabe? ali, aquele momento, é. né? É. Aí você olha, tem 300 caras no palco e 50 assistindo, tá ligado? É, e não tem show, porque o palco tá tomado, é. né? E esse caos todo de falta de estruturação, Sim. falta de cobrar um preço justo, tudo, aí é. não dá pro cara se manter. Não dá. Né? É difícil, cara. É... Assim, o, pro, o punk ele tem esse problema, né, que a maioria são de garotos desempregados, né? Sim. Então, o punk, você pega desde cara que é office boy, motoboy, até cara que está desempregado. Então, a maioria das vezes, o cara não tem grana mesmo, né? Então, é uma, um público já é, fragilizado nessa parte de questão monetária. Sim. Mas também tem os caras que têm grana também e preferem gastar com bebida. É, preferem é. gastar com droga. Preferem é. gastar com, com outras coisas. Parece tá que vendo? não vale, né, é. mano? Parece que a cultura não... Eu Sim. lembro, assim, quando um amigo meu lançava um produto, um disco, eu ia lá comprar. O próprio Redson do Cole ele lançava e eu ia lá comprar, uhum. tá ligado? O resto de nada. Todo mundo que lançava Olho Seco, Sim. eu ia lá comprar um play e tal. E eu vi os caras falando, não, deixa eu copiar aí, deixa eu baixar na fita, é. né? Mas esse mesmo cara comprava um disco americano, sim, comprava um disco finlandês, sabe? Parece que santo de, de casa não faz... É, né? Santo de casa não faz milagre. É, né? é, é. é cara, as bandas punks aqui são, são heróicas, né? Porque elas sobreviveram ali, é, vendendo seus materiais de maneira independente. Então, eu, eu falo por mim, por exemplo. Eu tenho selo, né? Sim. Então, todo evento punk ali que tem a oportunidade de montar a banquinha... Com meu merchandise ali, com minhas camisas, com Sim. meus discos, eu monto. É, nós mandamos Sim. da nossa banda. Já tem aqui o cabo? Põe aí a camisa do Fugitivos da Fema, para poder a gente mostrar. E depois a gente é no seu site. O site está ativo? Não, eu desativei por causa da pandemia, que ah, eu não estava é? indo no correio. Eu tá. vou renovar tudo, vou fazer uma coisa mais... Mas você tem o Instagram do, dos produtos? Tenho, Tem, a gente tenho, vai pôr aí no ar. Tenho, beleza. É, beleza. Então, aí, aí você põe a banca... Uhum. Aí põe uma banca ali, o pessoal consome, algumas pessoas compram algumas coisas. Mas assim, você vê que é, não é dado tanto valor. É. Né? O bar tá lotado. Né? Sim, o bar sim. do rolê ali tá tomado. Pessoal, é. 200 pau de breja ali, 150 Nossa, eu fazia muito essas bancas, você velho, entendeu? com meus livros. E sempre que eu a contar, tava faltando três, quatro. É. <risos> mas ninguém comprou nenhum, como tá faltando é. quatro? Já aconteceu Filhos da, da comigo. puta, roubaram. Roubaram meu bagulho. É. É daí ainda <risos> o cara rouba ainda. Velho. Já aconteceu é. comigo, já. Mas assim, é bem gratificante porque você acaba conhecendo um monte de gente, cara. É, a gente mesmo se conheceu. É, se conheceu pela, pela pelo internet. Pela né? internet é, e tal. É. E foi, foi louco é. porque na, nas banquinhas aí de disco ali, cara, chegava cara que vinha punk de Minas Gerais. Ô, oh, mano, tu sem dinheiro, velho. Me vende esses discos aqui, eu juro pra você que eu te pago na, quando eu voltar segunda-feira pra Minas Gerais. Sim. Aí eu, mano, o cara é punk, o cara não vai me, me passar pra trás, né? Fazia um pacotão lá, mano. Pega o que você quer aí, velho. Na segunda-feira, o Manoel ia lá e depositava o dinheiro, velho. É, né, mano? E o mano levava levar uma pacoteira de disco, de camiseta. Ah. E é, tem coisas, assim, tem, gratificantes, tem, cara. Tem, tem, tem coisa tem. que... Eu, eu já passei um Você momento. entendeu? O cara comprou um livro meu, ele falou na banquinha, oh, mas não posso pagar agora, que eu tô sem dinheiro também, mas eu te pago. Aí ele falou, mano, esse aqui é o meu número e tal, eu liguei e o número não existia. Uhum. Eu falei, beleza, né, mano? Beleza. Passou, assim, seis meses, velho. Eu tô em Hortolândia e aí o cara me grita, ô, oh, ô... Oh! Aí eu olhei e falei, não oh, lembra de mim, não? <risos> ah, rapaz, eu, eu perdi meu telefone aquele dia, não foi mal, mal agouro. Vem aqui na minha casa. Aí o cara me deu um almoço, velho. Olha, Tá ligado? Ele falou, mano, desculpa, eu vou te pagar. Eu falei, não, não precisa pagar, mais não, já passou muito tempo. Aí ele, não, então almoça comigo aqui. E você vê que não era uma intenção, cara, eu tinha perdido é, o telefone, o sabe? realmente tinha perdido, é. não entendo. Acontece muito essas coisas, é né? São coisas que te marca, né? É. Por exemplo, teve um rolê... É o, o símbolo do fugitivo da série? Não, a camiseta. Camiseta? É. Desculpa, desculpa. Não tranquilo. <risos> Você quer mais alguma coisa? Tranquilo, a aguinha aqui tá ótima. Boa, obrigado. você abastece aí. Já abastece o time. Valeu. Beleza. Desculpa te cortar. Então, teve um rolê. Aí, ó, essa é a loja... Essa é uma das camisetas, né? Sim, sim. Agora, puxa o selo dele também, doutor, aí no Google. Pode falar. Unleashed Noise Records. Como? U-N-L-E-A... S-H-E. D Aí, Noise, N-O-I-S-E. S S. S E. S Sem o Z ali, é. S isso. Isso. Não, S. É. S Aí agora vai. Acho que vai. Agora vai. Acho que vai aparecer o site da lojinha. Quando Aí. Aí, ó. Ó, oh, esse é o seu. Um really... Um, eu sempre tenho... Você sabe que eu sempre tenho problema. Eu falo esse nome, sim, né? Sim, sim. Desde que eu entrei pra essa gravadora, gravadora <risos> eu entrei na gravadora, o cara não sei falar o nome. Um really... É Unleashed, né? Unleashed Noise, Noise Records. Records. Unleashed é? Noise, Noise Records. Noise uh. Noise Records então tem todos os trampos aí. Aí, olha os trampos aí. Olha a camiseta bonita. Essa camisa aí é do Caraca. Yannick Hara. É um mano que... Mistura rap com punk rock, com cyberpunk, com música eletrônica. É um cara que você precisa conhecer, velho. Porra, vamos conhecer esse cara. É um sim, cara mano. foda, é um cara foda. E essa estampa principal, que tem o Black, né? Sim, sim. Eu, eu queria que você também explicasse, porque o, o seu movimento... Pode deixar aí, doutor. Uhum. é Eu queria que você deixasse aí mesmo, para o pessoal anotar. É. Aí ele tem o um canal Nós Por Nós também, que um nós vamos nós falar. Por nós. Canal do YouTube. Pessoal, se inscreve no canal dele, do YouTube. E ele vai estar tá na Rumble também em breve, hein? Vai estar aqui na já Rumble, também. Rumble também. Vocês já estão não... já? Já estamos. Eu ah, coloquei é. o primeiro vídeo lá de teste. E como que o cara acha? No é, por é, Nós por Nós Canal. Ah, Nós por Nós canal. canal. Então, quando estiver no Rumble, já me vê e já vê ele também. Já, já puxa, que da hora né? ter você aqui na casa. Oh, da hora. Pô, cara. Vou falar para os caras que você está aqui com a gente. Da hora. E ele tem, eu, tem vários produtos, mas eu queria que você explicasse essa coisa também do afro, do movimento Sim. negro dentro do, do seu movimento punk, que eu acho louco isso, velho. Sim. Tá lá. ligado? Uh, a gente sabe que o, a cultura punk ela veio da Europa e dos Estados Unidos, né? Sim. Só que quando ela chegou aqui no Brasil, a gente tem uma população de 58% de pessoas afrodescendentes, né? É o maior país do mundo que, que tem pessoas viv pretas vivendo fora de África, né? Sim. Então, o punk aqui no Brasil, de quando ele chegou na periferia, a, a, o pessoal preto de quebrada também abraçou o punk. Não foi, o rap também, mas é. o punk tinha essa parcela de pessoas pretas, né? Sim. Mas eu vou voltar antes disso. É, o termo afropunk, ele ficou muito forte através de um documentário feito por, por bandas americanas com membros negros, né? Então a gente resgata essa ideia de que o punk também é preto. Né? O punk também é preto. Por quê? Porque o rock'n'roll é preto. É. O rock'n'roll foi criado é. por uma mulher negra chamada Cista Rosetta Tarp. Sim. E o punk bebe dessa fonte também. Né? E na Europa, a gente vê que os protagonistas do punk, a maioria são brancos. Né? É. São europeus brancos. É, mas também vem né? umas bandas tipo Bad Religion, e aí sim. pega toda a vibe sim. e nem um punk autêntico assim, de protesto sim, foda. Sim. Não estou desmerecendo quem é fã da Bad Religion. Sim, sim. Né? Não me cancelem, fãs da Bad Religion. <risos> mas é, é, é legal também tem um pouco de protesto e tal, mas não é o, o profundamento do bagulho, né, mano? Sim, é um punk mais comercial, a é, gente é fala, um punk mais comercial. melódico ali, né? é só que o punk é, o punk assim com, com temática afro né ele já vem de bandas como def que dizem que foi ah. a primeira banda punk a, a punk antes do ramones Sim. formado por quatro irmãos pretos velho é o def né é verdade e não é divulgado e não é divulgado não eles é. tocaram aqui no sesc eu fui no show dos caras cara e os caras misturam ali o punk rock você vê que tem punk rock ali no meio com as levadas de blues, de jazz é. no meio. E assim, antes do Ramones. Antes do o pessoal Ramones. fala: ah, o Ramones foi uma das primeiras bandas punk. Sex Pistols foi uma das primeiras bandas punk. Mas é. o Def já tocava punk rock antes desses caras. É. Você acha que o Sex Pistols é legal e tudo, mas você acha que veio muito a estética mesmo? Você acha que aí foi a estética? Porque Sim. eu vejo que os boys usam é, o pôster, é. os quadros, nem sabe da música, tá ligado? Eu vejo o Pistols ali como uma banda também importante o cenário. Sim. Porque eles Ideologicamente, que criaram, assim, né? Sim, eles que criaram essa parte da estética de cabelo espetado, é. jaqueta com alfinete... Foi eles que trouxeram? Foi eles que trouxeram junto com o Malcolm McLaren, que era é. é o empresário deles, né? É. Naquela boutique sexy. Por isso que é. tem o termo punk de boutique, né? É. Porque vendia roupa punk na boutique do Malcolm do McLaren. Malcolm McLaren é. Entendeu? Só é que o Pistols, o pessoal é a banda comercial, a banda de rock, não tem nada a ver com punk. Mas, assim... Tem essa crítica, mas também tem a crítica de que eles foram importantes também. Sim. Tiveram a sua importância. E esse lado decadente também eles trouxeram. Sim, eles trouxeram o do... destrói. É, eles trouxeram né? o, o destrói. tirar é. cola, quebrar orelhão, é. chocar, né? É que o... é legal é. também, né? Mas... Sim, tem um destrói por... é. pra chocar a sociedade é. mesmo, né? é. pra trazer esse choque, é. né? O pessoal ali de terno, gravata, alinhado, né? todo assético é. ali, né todo asseado, aí vê um cara maltrapilho, é. o cabelo espetado, toma um choque, né? É. O burguês vê que aquela vida que ele leva ali é uma vida de plástico, né? É, porque tem é um cara que vive tá se destruindo de verdade, né? Sim, quem sim. de meia meia hora vai tomar um cafezinho e sai para ver também. o sol, né? Também. Ou o cara que tá na rua ali vivendo aquela realidade das calçadas, sim, do, do sim. centro da cidade, né? Urbana, tal, né? Sim, então, sim. Então, é quase um Bob Cuspe aí. Exato. Para né? <risos> nisso, o Angelique se aposentou, né? mano? Se aposentou, pô, eu fiquei sabendo, cara, devido a um problemas de saúde, né? É, a fazia, né? A fazia, é, meu... grave, cara. Eu fiquei eu eu muito chateado eu fiquei também. Fiquei chateado, um é. cara fundamental também para a cultura. Cara. O Angeli, eu viajei com ele já, mano. Já viajou com ele? Já, tive essa moral de... Pô, um foda. dia os caras puseram uma van para nós dois juntos e eu viajei uhum. eu e minha esposa, ele é a namorada dele na época, Bacana. que era a esposa dele também, depois. E a gente viajou, falamos de Bukowski, falamos um monte de coisa legal, aí eu pude realizar aquele sonho de fã, de, caralho, eu tô viajando com a Angelim Foda, aquela cara. sensação de estar perto do, do, do ídolo ali, é. né? Do... É muito e ele pobre. já vinha um pouco debilitado, cara, assim. para quem acompanha, assim, ele um pouco sabia que uhum. ele tava um pouco debilitado, sabe? Então quando ele pediu aposentadoria não foi não foi assim um, um absurdo para a gente né Entendo. Mas é claro que você fica chateado porque você vê que é o, ali o fim da obra não o fim de uhum. toda a obra mas o fim da continuidade da obra né porque Sim. ele vai parar de fazer ele vai o, parar e a gente não vai né? ter mais acesso a coisas Sim. novas né é. Cara é... eu vejo eu vejo assim essas figuras né o Angeli é... são amigos que eram meus amigos é. e, eu, e eles não sabiam disso É... É. os Racionais, a sua literatura, é. as pessoas, o Redson eram meus amigos é. É. pessoais ali, só que eles não é. sabiam disso, né? Então, nas minhas horas mais difíceis ali, né, meus problemas mais é, complicados ali, eu ia ler é. umas letras do Cólera, é. eu ia ler eu ia escutar Racionais, eu ia ler algum quadrinho do, do Angeli, é. enfim, da, da laet né? São amigos que a gente tem que eles não sabem que são nossos amigos. É então essas pessoas é muito são foda, muito cara. importantes, cara. É, isso que você falou. É. Muito, eu, quantas vezes eu escutei, mano, lá no meu barraco, são mansões de madeirite, os negros moram lá, sim. objetos de muito lixo, objetos a adorar, sim, sim. são covardes e sensíveis, sem imaginação. E o hum. povinho morrendo na ilusão, sim. morrendo na ilusão. Ó, 20 anos antes do rap falar, Zé Povinho, os caras falavam, viu o povinho morrendo na ilusão. Eu já trazia essa é? linguagem, né? É, é muito foda, cara. É muito cara. foda. E eu falo, cara, o punk e o rap são culturas co-irmãs, velho. Sim. Sim. E tem muita gente do, do punk que não enxerga isso, e tem muita gente do rap que também não enxerga isso. É. Né? Como você falou, você conheceu o, o, o punk, né? Sim. E, e depois. Depois eu co conheci o rap. Conheci o rap. Porque eu passava na galera do rap e eu vi os caras com aquele bum, tão estrumbando, e eu não gostava, velho. Eu falava, nossa, bagulho estranho, mas uhum. nada a ver. Aí um cara me mostrou GOG numa Oxi. fita. E eu escutei o Gog e falei, mano, o cara tem bagulho nordestino. Porque naquele tempo, quando eu falo isso, muita gente me interpreta mal. Eu sou filho de baiano. Sim. Mas naquele tempo na periferia, tudo que remetia nordestino era ruim. Sim, sim. A pessoa sim. falava, nossa, esse bagulho aí tem gíria de nordestino, não quero. E o Gog falava já com o sotaque da terra dele. Sim. E eu falava, não, não gostei desse rap não. Rap errado. O cara fala com sotaque, olha é, a viagem, né? Sim. E gente... eu fiz de baiano, né, mano? Uhum, uhum. Aí depois de um tempo eu ouvi, eu vi eu ouvi. Aí eu fui ouvir Câmbio Negro. Câmbio Negro. Aí eu gostei, porque era pesado, eu gostava de rock também. Tinha Mas... já uns groove de guitarra. Tinha, né, né, né? mano? Subraça. Subraça. Puta raça. que pariu. Aí, opa. Aí depois eu voltei pro GOG. Aí quando eu escutei Racionais, eu comecei a entender. Mas depois do GOG. Entendeu? Aí eu voltei pro gol e apaixonei pelo som do gol. Falei, caralho, Porra. isso aqui é foda. eu escutava é, é, o Câmbio Negro e gol. Câmbio Negro, tanto que até hoje eu sou fissurado pelo rap de Brasília. Eu sim, gosto de tudo que sim. tem em Brasília, porque Brasília é muito foda, mano. Tem um momento de Brasília, cirurgia moral. A cirurgia tudo. moral. Mano. Caralho, que foi. Aí ao mesmo tempo eu escutava Desordeiros do Brasil. Uhum, tá ligado? Sim, Lá sim. do Rio, né? Sim. E aí eu falava, carai, mano. Aí os caras falavam, meu, não escuta isso aí não, que é meio careca. Uhum, é meio punk, é meio careca. <risos> Tem essa coisa também, né? O Desordeiros, por exemplo, e Vírus 27. Era mais punk ou mais careca? Assim, o, o, o Vírus 27 é, eram, eram pessoas que vieram do movimento punk e depois se tornaram nacionalistas, né? Então eles, eles renegaram essa parte da cultura, porque o Pânico ah. é totalmente antinacionalista, né? Por isso que então, eles... são é uma banda queimada. Eles eu, são odiados, eu, o Vídeo é, 27 é odiado. Eu sim. trouxe o Vídeo 27 para tocar no, no, na fábrica de cultura os caras uhum. querem me matar ali. Sim, sim. Mas eles fizeram um puta show. Não, são, é, um, é uma é. banda boa. É. Eu, eu, eu não escuto. Eu acho que um deles faleceu até recentemente, sim, né? Sim, sim. É. Eu não sei qual deles. Sim. Mas é uma banda que eu não, não tenho ali na minha coleção sim. e eu, eu não tenho costumo consumir. Discos, é. sim. É, mas enfim, o. Mas eles essa, eram nacionalistas, então. Eles nacionalistas. Ele, o punk é, é, é anarquista. Anarquista. Né? Eu é. também não gosto do nacionalismo nem fudendo. Assim. O nacionalismo é uma. É. É uma... É um passo para o nazismo, né? É, é. É, o cara ultranacionalista ali é nazista, né? Tem amigo meu, nacionalista, que ele sempre me criticou dentro do movimento rap. Ah, você Sim. não tem negócio de fronteira, não sei o que, babá, Eu falei, mano, eu sempre achei um passo mesmo, Sim. tá ligado? Para você ser um extremista. Hum. Aí o cara, não, babá, Tem essas discussões também, né? Mas Sim. no rap é poucos cara caras nacionalistas. Inclusive, a maioria gosta da cultura americana. É verdade. Então não dá nem pro cara ser. É, é o mas, nacionalista de goela, né? Nacionalista de, de gringo, <risos> né? De gringo. <risos> ele consome o 50 cent, né? fala que do Brasil, é. né? Enfim, aí essa parte, é, tem uma ruptura dentro do, do cenário punk, né? Que alguns punks viraram carecas mesmo, eles, os punks dos anos 80 montaram, porque carecas antes era uma gangue punk, né? Sim. E depois eles viraram skinheads mesmo, é, nacionalistas, é. integralistas, né? Eles, o, o Desordeiros também? Os Desordeiros, essa banda é uma banda que eu não tenho aprofundamento, ah. nunca tive interesse de ouvir. Ah sabe? Engraçado, Porque eu vi eu umas bandeiras vários... do Brasil é. lá. É, e faz... então, e eu eu, na época, como eu não sabia a diferença, sim. eu comprei vários de desordeiro, eu gosto muito do sim, som, do sim. Carro, o som eu gosto uhum. pra caralho, tá ligado? Porque é um protesto também, assim. Sim, tem umas letras é, de protesto. Tem, sim. tem, E essas bandas também faziam parte da minha... Da sua infância. É, eu da sua... minha... A... É. Eu, eu, apareceu na minha vida essas bandas, eu fui, sim, sabe é. assim... Ah, a gente costuma ouvir as coisas porque antigamente era, era um tiro só, né? É. Você podia, você tinha um dinheiro ali, é, um você não tinha. um mês todo é, pra comprar um é, disco. Pô, é. será que é bom? Será que não é? Pô, vou é. comprar. Hoje o cara veio é. aqui no Spotify, o um cara clique 20 segundos, é. não gostei. Não gostei. A gente tinha é. que ouvir o disco mil anos lá é, pra... Sim, era um tiro só, mano. Eu vou é. comprar um disco. Tinha que ser o disco, né? Sim, tinha que Se o você o pegasse disco. uma parada ali que fosse o Google In, era um mês você de salário falou, um ali, mês né? tá errado, né? Errado, né? E hoje em dia... Esse mundo digital trouxe a facilidade para as pessoas é. conhecerem tudo, né? Mas também perde um pouco daquele, da, da magia, né? Ah, cara, não sei se você também viveu isso. Eu trazendo o busão, eu abri o encarte e ficava lendo o encarte, velho. Tá ligado? Vendo os detalhes, quem era o produtor, quem era Sim. o cara que dirigiu, que estúdio que era. Então eu chegava em casa já com som decorado. Sim. Falei, mano, eu quero ouvir essa contagem Vou os primeiro, a... para depois ouvir a última. E pra... Aí sempre tinha uma música que era bombada, né? que todo mundo comprava disco antes pela música bombada, falava, ô, oh, você tem aquela lá que tem tan tan tan tan tan tan, tan, tan. O cara, tan tan tan, que porra. É? Mas os caras sabiam, velho. Os caras sabiam. sabia, cara sabia Por exemplo, né? falava assim, não, é que fala nacionalismo na o cara. ah, de cada. peraí que eu vou sim, arrumar sim. você. Sim. Né? Os manos já descobriam ali pelo fonema, né, sim. sim. É verdade. E, e de futuro, o que, que você acha, mano, que, que para o futuro, assim, você acha que a música tende a dar uma reviravolta, a música punk? Você acha que vai ficar underground mesmo assim, vocês vendendo, trabalhando nos selos independentes? É, eu também vejo muitos produtos bons que vocês lançam, tá ligado? Edições especiais, tudo. Uhum. Os selos são muito caprichosos, né, mano? São, são, são. O produto hoje lançado pelos selos punks no Brasil é de excelente qualidade, não perde nada porque é feito lá fora. Muitas bandas daqui têm material ali de qualidade que, que é até melhor das coisas do que as coisas feitas lá fora. Né? Sim. Por exemplo, o meu selo. O meu selo era totalmente analógico. Vendia disco de vinil, né? Sim. mídia física, fanzine, camiseta, livro, então só mídias analógicas. Sim. Mas eu vejo uma grande necessidade de nós transportarmos esse conteúdo. Para as mídias digitais, para as plataformas. Você já está subindo para as plataformas? Eu já estou. Eu já tô Dá. fazendo todo esse resgate, é. mostrando para as pessoas. Os vídeos que eu faço no canal são de discos que já tem. Ali o formato digital para a pessoa ouvir. Show. Então eu ali é. a mídia o cara opa, vai lá, procura é. Eu na... fiz esse mesmo passo com o você da entendeu? Sul. Levei o Facção, levei vários grupos que não estavam na plataforma. Entendeu? Eu levei para lá, comprei os tapes e comecei Sim. a bolar, Porque Sim. senão o bagulho desaparece. O bagulho né? morre. morre. Porque os saudosistas gostam de vinil. É. A nova geração não sabe o que é um vinil, é. não sabe o que é um tape. E aí você sabe? indica o Trump, que nesse dia eu indiquei lá, clandor Destino. Sim. um amigo meu. Ele subiu na plataforma, não tem. Aí você ele entendeu? falou, como eu vou achar isso aqui? Entendeu? Sim, que... entendeu? Esse é o problema. É. Tem banda punk que saiu só 300 cópias há 20 anos atrás. Sim. Então, Sim. como que a gente vai fazer esse resgate? Não, eu tenho disco é. de vinil lá, compacto, tem 150 cópias, 120. No mundo. É, no mundo. No mundo. No mundo. Como que no a gente mundo. vai passar a mensagem? É. Como que a gente vai chegar na quebrada, mostrar uma quebrada? Isso aqui é. É, um, é um assunto importante. Então, tá aí, velho: o YouTube, tá aí o Rumble, tá aí as mídias sociais. O alcance de um fanzine é 10 pessoas por mês. Você vai lá é. no correio, gasta tua, tua grana lá pra mandar é. pacote pro correio, demora 20 dias pra chegar. Sim. O YouTube, não. Meu canal alcança 2 mil pessoas. É. Pô, que bacana falar de anarquismo pra 20 mil pessoas. É. Falar de veganismo pra 20 mil... Assim, 2 mil pessoas. Enfim, é, é, é um número pequeno pra mídia, pra plataforma. Pra nós, Sim. não. O punk falava pra 20 pessoas no, no, num evento ali. É. Né? É. E a gente, eu vejo uma evolução muito grande, porque... Todas as bandas punks agora, elas gravam e já sobem na, na plataforma. É, não E elas têm turnê. Tem turnê. Tem turnê, mano. Você Tem vê bran... as bandas sim, aí. Sim. Eu entrevistei várias bandas que fazem Exatamente. turnê, mano. Exatamente. E turnê no Brasil todo. No Brasil todo é. na Europa. E na Europa também. Na Europa. É. Tem banda punk de camarada meu que já viajou à Europa. Sim. Né? Agora, a gente já está quase terminando. Eu queria... Mas não posso terminar, Leandro. Uhum. Sem te perguntar, por exemplo, bandas que nem o Raimundo tal. Os caras virou conservador, virou bolsonarista, virou Sabe... A gente tá num canal que também tem muita gente de direita, assim, muita gente chata pra caralho. Sim. E, mano, que porra é essa? Como o cara pode ser contra-estado, fazer uma música de protesto, daqui a pouco o cara é conservador? E não é só eles, não. A parte de banda punk que sim, eu conheço, sim. que é, é aterrorizante, assim, eu ah. falo muito disso com o João também. Mano, não tem como o cara ser punk ser de direita, tá não ligado? Não tem. É, é... É um suicídio cerebral, né? O cara <risos> jogou o cérebro dele no moedor de carne. Porque, assim, o cara tá ali no, no cenário punk, falando pra ele todo dia que o moralismo, o sexismo, o, o nacionalismo são doenças que, que, que trouxeram para a humanidade para atrasar o nosso desenvolvimento. E eu vejo que o conservadorismo é uma coisa muito escrota, cara. É. Porque ninguém é conservador 100%. Você pega as letras do Raimundos cheio de obscenidade, é. cheio de palavrão. A do Selim, tudo como é. que pode. Eu quero é, ser conservador. Degradando a mulher. Não, o Alexandre Frota é conservador como? Como? Fazendo que o pornô de noiva, velho. Então, o moralismo brasileiro é uma, uma piada tragicômica. É. É uma piada pronta. Cara, eu sou certo. punk, mas votei no Bolsonaro. Irmão, você jogou o teu punk no lixo. É. Porque você não aprendeu nada. Não tem onde um casa. Não tem. Não tem um momento que aquilo circula na mesma frase. Não tem, cara. Tá ligado? Não... não tem. Então, vamos lá. Você pega um cara que era marginal, usava roupa rasgada, com jaqueta de rebite, cabelo espetado, piercing, tatuagem... Aí, da noite pro dia, o cara começa a defender pastor moralista, é. homofóbico, racista, é. né? Ele Passa. conversa nesse meio, né? Ele, ele começa, começa ele, a fazer... Ele converge é. com essas pessoas, né? Ele converge. É. Então, velho, você lutou contra isso e hoje em dia você faz parte disso. É, é que nesses caras é. de motoclube Sim. que se aliou com o Bolsonaro, só tá uma parte deles, né? Não todos, é. ainda mesmo, mas uma parte. É, é aterrorizante. Porque é, aterrorizante. O cara é a liberdade e tudo, mas eu tô com o é. Bolsonaro, né? É, não, é tosco, porque é. você pega a origem dos motoclubes são os Real Angels, né? Sim. Então o Real só tem criminoso, traficante, tá? é. cara que que E assassino. aqui no Brasil, é ex-empresário conservador. É, ex-empresário conservador de terno e gravata. É, que vai mudou vai. o CNPJ, não Sim. pagou o funcionário. Sim. É? Sim. Aí eu falo para os né eu costumo tirar uma onda, né? eu falo assim, irmão, você só ouviu o punk e não absorveu. É. Você leu e não entendeu. Né? Então, é. você ia nos rolê lá, bebia, chapava Sim. e não absorveu nada. Então, você é só mais um cidadão padrão, né, cara? É, mano. O punk, ele quebra essa ruptura toda aí de moralismo, de, de... Enfim, de questões que tiram a liberdade individual e coletiva, né? É. Então, moralismo, sexismo, fascismo são ideias que tiram a liberdade coletiva e individual. Então, o cara não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Não aprendeu nada, não aprendeu nada. nada. O rock é música marginal, cara. Sim. É música marginal, não é música de bom moço. É, não tem como. Que vai pra missa aos domingos. Essa curva não. aí é bizarra. É muito louco, É véio. que não a é. curva de Jesus e armas, né? É. o pastor andando armado e vira porque vira político. Sim. Tipo. É, cara, um pastor traficante lá abençoando o fuzil lá pra é. poder derrubar a facção rival, sim. É um louco. Como mano? assim, irmão? Não é uma... tem como. É muito louco. O Brasil é, é um laboratório de insanidade, velho. É, né? O Brasil é um lugar onde você pega é, roqueiro moralista, punk de direita, né? O pega... cara do rap evangélico rap, conservador, conservador contra aborto. Contra aborto. <risos> Você pega mulher antifeminista. É. Meu irmão, o que, que, que é isso, velho? É. Que, negro que na ne... de cotas. Negro anticotas. É. Negro que, que tem orgulho de ser escravo de branco, é. né? E eu falo, irmão, é, você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, porque isso é, é dupla personalidade. É, ou conhecimento não, é, de, de classe, né? Sim, Se pouco. conhecer a classe do cara, porque senão o cara pouco. tá fudido. Mas é isso que faz anos de má informação, má de escola informação, ruim, sim. de professores desinformados né? Sim. Professor preocupado com o carro do ano e não comprando o livro, tudo junto, né? Tudo junto Porque todo mundo Anny. também tem culpa. Esse dia eu, eu hum. tava no um tempo na palestra, eu falava de professor, levantou metade também. Oh, você também tem culpa, irmão. Tá tu, é todo mundo um balaio, é. né? Não é. tem toda a culpa, mas é uma partinha também, é, né, mano? Tem que fazer a meia-culpa, assim. Tem que é, entrar ali naquela parte de ser ativista do conhecimento. Sim. Você tem que chegar ali na quebrada e mostrar ao pessoal, esse caminho aqui tá errado. Né? Sim. Por que que tá errado? Ah, porque aconteceu no passado isso, isso e isso. Morreram mais de 7 milhões de pessoas numa câmara de gás, Sim. assassinado, fuzilado. Então os fascistas defenderam que a nossa classe tem que morrer. É. O preto, a lésbica, o homossexual, é. o nordestino é. tem que morrer. A gente não pode existir para eles. Sim. Então, velho, presta atenção na história. A história conta a... a... A Tragédia é então você aprende é. ou não é, mas tá lá, tá lá, né? Tá lá, Aconteceu. É, que cara, é que nem o cara falar, ah, mas eu é difícil acesso à informação. Pelo amor é. de Deus, é um Google, Google, que aqui, apareceu Google. Tudo, tudo seu, velho. Ah. Ah. Capivara, tá aí, não, não tem como o cara falar que não quer, é. mas o cara puxa e quer ver o jogo quer de o ontem, jogo. quer ver carnaval, é, quer ver. O cara, parece que o cara usa o celular hoje para três coisas, né? Para o WhatsApp, para futebol e para pornografia, sim, né? é só para isso. É, é só para isso. O cara é. não tem conhecimento para entender. Como funciona a ciência, como funciona a história, como funciona a física. Não, o cara tem o cérebro condicionado a consumir porcaria. Sim. 24 horas por cara, dia, bombardeado. eu fiquei quase três anos sem fazer palestra, depois dessa pandemia e uhum. tal, fui fazer uma hoje na escola. O Denão tá aí, ele foi comigo. E assim, a atenção dos meninos, tá ligado? Tá foda, mano. Tá, Toda hora tá. você tem que estar. Tá, ô... Ô, oh, porque tá todo mundo no fone, todo mundo... O, o, o TikTok fodeu o cérebro de todo mundo, fudeu, velho. fudeu cara. Tá São os zumbis digitais, né? É. O, o cara não consegue não é... dar atenção. Você vê que o cara tá assim, ó. Sim. Tá incomodado que não acaba Sim. a palestra. A palestra de 40 minutos, parecia que não ia acabar nunca, sabe? Cara, e é uma doença isso. Porque hoje em dia você pega a gente que consome streaming... E o cara coloca duas, na velocidade duas vezes mais rápido. passa assistir sim, rápido. Sim. O cara ouve a é. música lá, ouve só uma música do álbum. É. O cara não tem paciência é. de ler. De pegar fica um pulando, livro. fica é, pulando, fica pulando. Fica é. pulando. O cara não tem paciência é. de comprar uma mídia física, absorver aquele conhecimento. Não, é tudo muito rápido, é tudo é. muito. Ele não submerge né? na coisa, não, né, mano? Não. E esse é um grande desafio do punk, porque o punk é uma coisa que traz ali. A questão que eu falo que é uma orelhada, né? Se eu é. ouvir uma música punk, você toma uma orelhada, irmão. O que você tá fazendo da tua vida? É. É. E quem vai ficar aqui, né, cara? É. Se essa pessoa tá no futuro, quem tá aqui, né? Porque Sim. ela tá preocupada com a ansiedade é o futuro, né? Sim. Então, quem fica aqui com a gente, né? Cara, as personalidades estão morrendo cada vez mais. Então é como você ver um monte de pessoas saindo da fábrica com código de barra, Realizando as mesmas funções, sim. né? O cara vai nascer, trabalhar, consumir, crescer, ter filho e morrer. É, é que nem... É. Eu vejo muito isso quando eu vou no shopping, eu vejo a, a fila do Burger King, tá ligado? Sim, eu sim. acho um hambúrguer ruim do caralho. Uh -huh. E aí eu tô vendo aquela fila gigante e aí tem um restaurante muito louco do lado e não tem ninguém. Não tem ninguém. E aí eu falo, mano, esse cara faz um hambúrguer foda nesse restaurante. Sim. E é um hambúrguer. Por que que tá todo não. mundo nessa bosta, velho? Sim, cara. É, é hipnose. É? É hipnose, consumo de... Comida que não é comida. É. Agora há pouco o McDonald's estava enganando as pessoas aí, vendendo lanche Porra, de picanha. Porra, escândalo, mano. Que não era picanha. Você viu isso? Não e tinha, aí, tinha picanha, molho de picanha. Não, cara, não é com de um molho cara. de picanha. Tipo, né? É foda, Cê mano. Você entendeu? Então, é. o futuro é isso aí, cara. O futuro, ele não existe. O futuro não existe ainda. A gente está é. aqui hoje, agora. É, agora. é o agora. É o agora. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente. E o punk, ele traz essa, essa questão que nós somos donos da nossa própria vida. Sim. Tome então conta da sua mente, porque se você não tomar, alguém vai cuidar por você. Alguém vai cuidar. Né? Leandro, obrigado. Valeu, Ferrez. Valeu demais. Irmão, eu agradeço você demais. O não, COVID. eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aí. É uma aula. O que nós tivemos aqui foi uma aula. Então, espero que vocês aí aproveitem o programa, façam um corte legal, mostrem para o seu tio, mostra para sua tia, mostra para o seu primo, ou para o seu inimigo, Fala, olha aqui, ó, você está lascado, olha o que eu estou comendo aqui, tá ligado? Olha do que eu estou me alimentando, tá bom? E procurem o Leandro nas redes, ó. Nós por Nós é o nome do canal, certo? Tanto aqui na Rumble como no YouTube, beleza? Ele tem o Instagram também, né? NPN Canal. NPN Canal. Então, Nós por Nós canal e NPN Canal, beleza? E até o próximo Ferrez em Construção. Valeu, família. É nóis. Obrigado.